Um Eu noite, casa, uhum. Então, vamos falar no 3 O que a gente vai fazer? É. Calma uhum. Calma falar como a gente vai saber? <risos> é. então, falar <risos> <risos> Tudo bem, vai. <risos> <risos> um... Um... <risos> <risos> Adição. Nós vamos adotar. adotar! Não deu certo! O que a gente vai falar? Nós vamos adotar! É, nós então Adotar! Nós vamos adotar! Não, nós já adotamos! Um, dois, três! Nós adotamos! A gente adotou um cachorro! É, nós adotamos um cachorro! O nome dele. Pongo. Pongo. Eu acho que eu vou chorar a hora que ele chegar. <risos> Esse processo todo, inclusive para gente, foi sim. Só... É, é para vocês que têm acompanhado já, a gente está num processo de adoção já há muito tempo e a gente está fazendo de criança. Exato, e a gente está fazendo uma pausa porque a gente precisava de um tempo para gente, a gente, precisava de um pouco mais de energia. Sei lá. É, e, exato, e no processo de adoção do pombo também foi meio estranho porque vocês vão dar risada disso, mas a gente teve que preencher um formulário de quatro páginas, a gente marcou uma conversa com uma assistente social. Do, do cachorro, do pongo, aqui em casa e ela veio fazendo um monte de perguntas Tipo, ah, se ele tiver uma doença crônica, o que, que vocês vão fazer? Se ele tiver mau comportamento, o que, que vocês vão fazer? Se vocês forem de férias, o que, que vocês vão fazer? Você não espera ter que responder esse tipo de pergunta para adotar um cachorro Mas a gente teve que passar por isso também e esse processo lembrou a gente de todo o outro processo da adoção, e a gente até conversou um pouco, falando, nossa, se de disserem não pra gente, pra adotar o pombo, a gente vai chorar muito, vai ser muito triste. Vai se sentir os seres menos capazes da terra, uhum. né? não pode nem adotar o cachorro, e também fiquei pensando isso, ah, se não aceitarem... a. É a gente adotar o pongo a gente, a gente sempre... nunca vai conseguir adotar é, nunca vai conseguir adotar nada mas enfim, daí eles deram a, a resposta de que a gente pode adotar o pongo então faz bastante tempo já que a gente tá assim ah, quando que chega finalmente esse <risos> cachorro e amanhã ele chega! <risos> vai ter um cachorro. A gente nem demonstra na câmera o quão animado a gente tá, que seria bem vergonhoso. Conta <risos> pra eles de onde que ele tem ideia e porquê. Então, o... Essa... tem uma associação aqui na Suíça que nós, entramos em... nós achamos e entramos em contato que eles resgatam cachorros na Espanha. Então, o Pongo tá vindo perto de Sevilha, se eu não me engano. E nós não sabemos ainda todos Carmona. os detalhes. Da... Carmona. Carmona. Nós não sabemos ainda todos os detalhes da, da história dele, que, o que aconteceu para ele ter sido resgatado por essa instituição. Mas nós sabemos que ele foi resgatado no matadouro. Na em janeiro. Em janeiro. É. E ele estava tava, para ser sacrificado. Ele é um cão misto, de, de raça mista, só que ele é, ele é um pointer italiano, um braco, é um cão de caça Lindo, lindo, lindo Mas eu conhecer eu ele logo Terça-feira eu coloco o vídeo da chegada dele Isso, uhum. os uhum. primeiros dias né? Oi, oh, oh, Não, acho que agora eu quero comer, não deu fome. Nossa, deixa eu tentar mostrar pra Agora, tá? Desde, desde de ontem, assim, acho que agora foi. É porque... Bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down, Bem, vamos lá. Vamos conversar. Ahhhh! Uuuuh! Perdi água. Antes de mais nada, eu quero anunciar com toda alegria e animação que o canal novo já está no ar, hoje, agora, está no ar, está saindo junto com esse vídeo. É, já tem um vídeo lá, pelo menos um vídeo, então não perca essa chance, corre lá, se inscreve se você tem interesse em saber mais sobre alimentação saudável, sobre é, endometriose, mas também se você não tem endometriose, esse canal vai ser para todo mundo, não só para quem tem endometriose. Se você tem interesse em saber receitas naturais, receitas saudáveis, é, saber mais sobre nutrição, corre lá, se inscreve no canal novo, eu vou colocar o link dele aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Clica nele, vai lá, se inscreve já, aciona o sininho para não perder nenhum vídeo que vai sair, tá bom? Então vamos lá, vamos tratar do... Giveaway! Quem que ganhou o pote de maca? Primeiro de tudo, eu queria agradecer os comentários de todo mundo. Muito obrigada pelo apoio de vocês, muito obrigada porque vocês vão caminhar juntos também nesse, nesse site novo. Já teve um monte de gente que falou, ah, vamos escrever sim, com certeza, não sei o que. Tô bem animada, vai ser legal, vai ser legal. Mas enfim, vamos para o que interessa. Um, eu vou comentar, não vou comentar de todos, eu vou comentar só de... Algumas ideias Jeise, por dentro da endo Eu gostei desse nome, sabia? Esse foi um dos Um dos tops Um dos top tops, assim Por dentro da endo, achei bem legal A Gisele falou Endometriose sem medo Gostei também, gostei também Deixa eu ver A Jaque Ah, olha só, eu queria comentar sobre isso A Lorena e... A Glícia. a Glícia também sugeriu a mesma coisa, e eu acho que mais alguém sugeriu também a mesma coisa depois, não lembro quem. Elas sugeriram que eu fizesse, ao invés de fazer um canal novo, que eu fizesse uma, um, uma série de vídeos nesse canal só, como se fosse uma playlist diferente nesse canal. E eu, eu pensei sobre isso bastante, eu já tinha pensado sobre isso antes também, é, mas o motivo pelo qual eu resolvi fazer um canal novo é porque ia ficar muita coisa num canal só E também porque uh, tem, tem assunto mais do que suficiente pra fazer um canal por si só, só sobre esse assunto, tá pra entender? Enfim, por isso que eu, não, isso que eu resolvi fazer o um canal separado Daniela, sou nova no canal e estou adorando Beijo, Daniela, que legal É charada, Dani, Dani, Dani, Dani é, a Danusa sugeriu end, o, endometriose e mais Só que end escrito grande, né, caixa alta Danusa, fantástico, a gente pensa muito parecido Porque quando o canal ainda estava nos meus planos Ainda estava para sair, para ser em inglês e não em português Ele já tinha um nome, já tinha logo, já tinha tudo Daí depois eu resolvi mudar a língua né? Naquela época o nome seria end of story Tipo, endo, endo story Então a gente teve a mesma ideia O mesmo, praticamente, o trocadilho que eu fiz em inglês Você conseguiu no português, achei isso muito legal é, Mas, deixa eu anunciar agora O nome que venceu, na minha opinião, foi o mais criativo Foi o, a sugestão da Sulamita E ela sugeriu vivendo Vivendo, em caixa alta Venceu, venceu. Só porque é um nome curtinho, é bem exatamente o que eu queria. Eu queria um jogo de palavras, eu queria um nome curto que indicasse exatamente o que a gente está falando. É... Acabei aumentando o nome um pouquinho para Vivendo com Saúde. Vou colocar a logo dele aqui do canal novo agora para vocês verem como que ficou, bonitinha logo, bem feminina. É. E é isso aí gente, esse é, o, esse é o comentário, que a sugestão que venceu, muito obrigada Solamita pela tua sugestão, eu preciso que você me passe o seu endereço agora, eu vou deixar o meu endereço de e-mail aqui embaixo pra você me mandar o seu endereço físico, né, postal, pra eu te enviar o seu prêmio. Gente, muito, muito, muito obrigada, não deixe de ir já pro canal novo, se inscrever lá. E me diz o que você gostou, o que você achou até agora é do vídeo que tá lá. Eu tô aceitando sugestões, tô aceitando perguntas, o que vocês quiserem. Isso daí é um projeto que eu quero fazer com vocês, construir com vocês. Então, gente, eu espero que vocês tenham um bom final de semana. Obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!